Fala, galera. Hoje a gente vai fazer o primeiro bolo da Mansão Furacão. A Olha. gente? A gente não. Quem vai fazer? Eu e minha mãe. Você vai fazer sozinha, né? Ah. Antes de tudo, como que fala, pessoal? Se inscreva no canal e deixe o like. Isso aí, pessoal. O Cauê inventou que ele quer fazer um bolo. Então já estamos aqui preparando tudo, né Cauê? Uhum. E eu vou deixar ele fazer essa bagunça aqui na cozinha. <risos> Você vai fazer um bolo? Vou. Bolo do que? De chocolate. Chocolate? Aqui, ó. Então começa a apresentar pro pessoal aí o que, que vai nesse bolo. Vai leite. Quanto dinheiro de leite? Uma xícara. <risos> 120 <risos> ml. E, e aqui? Três. Colher de manteiga. Isso mesmo. E três ovos. Três ovos. E esse saco aqui. E esse aqui que é a massa do bolo. A gente não é. vai fazer o bolo por completo. né A gente já vai usar uma massa aí. Engraçado e... que é bolo de, de, de chocolate, só que tem morango aqui. Isso aí. Então não. eu vou posicionar a câmera aqui. E vocês vão acompanhando o Cauê fazer esse bolo. né Cauê? Aham. Uhum. Gente, agora... Vou apanhar ovo primeiro. Nem precisa apanhar ovo primeiro. Pode ser em qualquer ordem. Pode ser pelo do meio, pelo esse daqui e esse daqui. Agora eu vou apanhar com cuidado. Todo cuidado do mundo. E agora a manteiga. mãe. Será que o bolo vai ficar bom? Vai ficar uma Delícia! Agora o leite. Ó, oh, gente. O leite. Tá. Pronto. Agora. Vou deixar tudo aqui. Gente. Aqui. E agora, agora a mistura é? do bolo, olha ah, lá. Ó. Mistura do bolo, é tudo? Isso. Tudo mesmo? Tá bom. Acabou? Acabou. Tá Deixa eu mostrar como que tá aí dentro. Pra aí, pessoal. Olha. Vou ligar. Pode ligar, mãe. O que, que você vai fazer agora? Agora eu vou ligar. Mas você tá ligando isso aí serve pra quê? Pra bater, né? bater? É. Aham. Uhum. Passa uhum. aqui pro pessoal. Olha. Acho que pode aumentar um pouquinho a velocidade. Aí. Deixa assim. Agora, agora você vai mexendo até misturar tudo, tá? Tá. É. O pessoal vai acompanhando você aqui. Ó. Tá. Bolechocolate. Olha como tá, mãe. Olha aqui. Nossa, tá bonito, hein? Mostra pra eles. A gente podia colocar um pouquinho de. de isso daqui, ó. Mas eu não gosto desse. De qual que você gosta? leite. Posso apanhar? Tá. Acho que uma só, já Dá aí. Isso. Okay. Agora mistura. Tá. Olha tá. aqui. Tá, eu vou botar ah, mais um pouquinho de leite. Acho que não, né? Acho que e sim. Um pouquinho. Posso mostrar para pessoal Pessoal, naquela mistura do bolo, já tem fermento, já tem farinha, já tem o um sabor de chocolate. Então, a gente só acrescentou o que precisa. Ó. Mexe. Mexe. Eu mais. O que você acha desse bolo? Difícil. É? Uhum. Mexe mais um pouquinho que já já é pronto. Posso ameitar mais? Ah? Ameitar mais? Não. Meu Deus! Que isso? Tá? Eu acho que aí já tá bom, hein? Eu acho que também. Aí agora tem que untar a forma. Vou pegar as coisas ali pra você untar. Hum, nossa! Deixa Posso... assim, deixa assim. Posso provar? Não, deixa assim. Ó, passa Posso na provar. forma aqui, ó. Passa na forma. Tá gostoso. Passa certinho, tá? Então, o bolo gruda tudo. É isso? O primeiro bolo na casa nova. Você tá achando? Legal! Como o pessoal pede muito pra você Sim. aparecer nos vídeos? Tá aí, né? Tá aí, o um vídeo só seu, né? Que você queria gravar um vídeo? É. De receita ainda, hein? Mais ou menos. Aí agora tem que pôr a massa aqui. Como que eu ponho? Eu ponho ou você põe. Você põe. Mas como que eu ponho? Deixa eu só tirar esse daqui, ó. Tá, Tiro. Tá gostoso aí. É? Tá, prova aí. Depois eu provo. Prova. Só, só, só passa a mão aí. Só tirar aqui? Uhum. Devagar. Tem mais? Ó, tem que raspar. Tá. Tá. Será que vai dar certo, Cara? Eu acho que não. Sei. Hum? Não sei. Não sei. Quer que eu raspe? Rapaz, você apareceu um pouquinho no vídeo, né? Você vai querer comer o um bolo com café? Ou com soco, refrigado? Eu vou é beber com suco. E agora, mãe? O que a gente faz depois? Agora tem que esparramar assim, ó. Tá. Deixa eu que eu esparram assim, senão ele vai ficar. Deixa, Deixa eu Deixa hum. E daí? Olha, pessoal. É o bolo do Cauê. Pena que não tem um granulado, né, pra nós jogar. Tinha, mas agora acabou. Acabou. Uhum. E agora? quem pra... Tem que fazer o quê? Ponha no... No forno? Na forma. Na forma já tá? Na outra. No forno? É. Então vamos levar pro mas forno. Já na outra. Agora no forno você não pode mexer, né? Aham. Vamos para o forno. E agora tem que ver aí no pacote quanto tempo a gente tem que esperar. Tchau, até daqui a pouco. Galera, só 10 minutinhos para acabar. Quando acabar, eu volto com vocês. Gente, terminou de assar o bolo. Vamos ver como ele tá? Vou tirar ele aqui. Será que ele ficou bom? Ficou até de perto. O que você acha? Eu acho que ficou bom. Você acha o quê? Eu acho que ficou bom. Olha isso! O que você que acha? Muito lindo. Você acha que ficou bom? Vai comer desse jeito ou você quer que faz uma cobertura? Não é uma cobertura. Fazer uma cobertura? Então fala pro pessoal que fazer uma cobertura e já nós voltamos. Eu vou fazer. Minha mãe vai fazer uma cobertura e a gente já volta. Gente, agora minha mãe vai desinformar o bolo. Será que vai dar certo? Eu acho que sim. Ou a gente mãe. deixa aqui mesmo? Não sei. Posso mostrar para Posso mostrar ali a Olha a cobertura? a eu cobertura. Só Ó. Oh. Um, um... Como se fosse um. Eu acho que não vai sair daqui. Foi isso daqui que a minha mãe fez, ó. Foi disso aqui, ó. Não opa. vai sair. Eu acho que você passa pouca manteiga. Não Sim. vai sair. Como você tá fumando Tá aparecendo eu? Não tá, tava aparecendo a cara. Aí, ó, pessoal. Não deu. Vamos, pessoal. não tentei te informar, não deu. Então, eu vou colocar cobertura aqui, um brigadeirinho, aqui em cima mesmo. Né? Eu corto para ele. Né? Uh -huh. A minha mãe põe aí. Cobertura. Um brigadeiro. O de chocolate. Hum, vai ficar ruim isso aqui. Hein? Ah, mãe. Hum. Você não gosta? Eu não, olha que ruim que vai ficar. Eu amo. Vou comer... Eu vou comer. Você vai querer comer quente ou vai esperar esfriar? Vou comer um pouco. Acho que eu, eu vou comer morno. Hum? Eu vou comer morno. Espera só esfriar um pouquinho a cobertura então. Que já já eu coloco para você. Ó. Quer rapar na panela? Uhum. Cuidado, tá quente. Olha, gente, como ficou boa. Ficou lindo. Como que eu rapo, mãe? Pode pegar na boca. Na hum, tá boca? Só que tá quente. Pessoal, acabou de ficar pronto. Vou cortar um pedacinho agora aqui pro Cauê, né, Cauê? O Cauê tá desesperado. Esperei esfriar um pouquinho, senão queimava a boca dele. Tá ficou Vai, bom? Acho que é uma delícia. <risos> Ui, olha, ixi, gente! Ixi. Olha isso! É. Olha. Dá o seu primeiro pedaço. Nossa. E aí? Qual que é a nota? 10. Ficou bom? Sério? Uhum. O seu bolo ficou bom? Ficou. Nota 10. Ficou? Uhum. Aí, pessoal. Se vocês gostaram do Cauêzinho na cozinha, deixa muito like, comenta bastante que a gente volta com nova receitinha, né Cauê? Uhum. Então fala pro pessoal. Fazer essa receita em casa e postar no Instagram, é você lá, né? Uhum. Fazer essa receita em casa e também deixa o like. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Vroom.